Olha aqui, a gente está no McDonald's, tá eu e minha filha, Cheney, ele oi! hi. Eu ia fazer um pedido, deixa eu falar pra vocês. Há uns tempos atrás, o pessoal do McDonald's fez uma greve, falando que eles não conseguiam viver com o um salário mínimo aqui no Nova York, acho que era 8 e pouco, 10 dólares a hora, eles queriam ganhar 15 dólares a hora. O McDonald's respondeu, ao invés de contratar mais gente pra trabalhar ali, eles colocaram essas máquinas aqui. Agora a gente faz o pedido todo nessas máquinas e mandou um monte de gente embora. Tá to order. Ok, we're gonna eat in, right? Yeah. Okay. So what do you want? All of them, from the You want a four pieces? You want the cheeseburger? No? no? Um. Uh, ketchup. Ketchup packets, okay. Take that. Good. It's, it's good. Okay. Do you want Apple Apple's one? Oh. Hello Kitty or Pokemon? Pokemon. Não, vai olhar aqui, que que ela quer de brinquedo? Porque, like tem os, os brinquedos. Yeah, we gotta go quick, Hello David. Kitty. Hello Kitty? Alright. Hello Kitty. Okay, the milk okay so we got a four-piece chicken nugget with fries, ketchup, apple slice, Hello Kitty and the chocolate milk? Yes. Okay. And to order... Okay. Now it's my turn. Your turn. Me chicken and fish. Buttermilk wow. milk chicken. I will get our table. the sandwich. Yeah. Mm -hmm. so hold this, please. 1, 2, order. stop for a second. That's it, done Agora tem que pagar Tem o preço, tudo, as calorias Muito importante que aparece as calorias em tudo que tem aqui então Tem que pagar Proceder de checkout, Shane stay here Daí eu vou pagar com um Cartão Pagando Imprime o recibo aqui embaixo. ó. Eu pego o recibo, tem o número do pedido Daí eu vou lá, vou ali e pego Fácil, né? A gente sentou pra comer. Ela tá com o chocolate dela. Veio um brinquedo. Veio dois, na verdade. Tem um Hello Kitty também. Batata. Quatro chicken nuggets. Não sei como chama no Brasil. Chicken nuggets. Uh, maçã fatiada. E o meu sanduíche, que é de... Hey, wait! Que é de... Como chama? De frango? <risos> Tudo isso ficou o quê? 10 e pouco? 10 dólares e. 10 dólares e algum, um tanto de centavos aí, não sei quanto. Mas agora a gente vai comer. Tá.